Tudo ótimo! Tudo certinho. Para quem não conhece, a Ju é jornalista especializada em saúde, é autora do blog Revolução Quito e tem uma história muito bacana com a dieta cetogênica que ela vai contar hoje para gente. O Ju, para quem não te conhece, como você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo agora? Nossa, eu acho que é a pergunta da vida de todos, né? Quem é você? É... <risos> O que, que eu vou dizer sobre mim? Eu, sim, sou jornalista, vou, vou para quase duas décadas de jornalismo, de internet, e, mas de uns seis anos para cá eu tenho mergulhado nos estudos do yoga e da sabedoria ancestral e foi aí que eu cheguei na palio na parte de nutrição ancestral mas na realidade eu estudo os oito braços da ancestralidade né então eu vou estudar dos mantras a filosofia védica a alimentação todas as práticas possíveis ligadas à ancestralidade e ao tempo de antigamente e então que uma estudante de yoga, uma jornalista e uma pessoa que cruzou com a dieta cetogênica e que se espantou com o poder da nutrição que até então eu não tinha nada, não tive nada tão poderoso assim, geralmente pequenos detalhes que ajudam, mas a cetogênica realmente virou a minha vida de um de cabeça para cima, digamos assim e então fui estudar, fiz uma pausa no yoga, fui estudar cetogênica e também, então, uma estudante de dieta cetogênica. Tá bom pra vocês? Tá ótimo! E, Gil, por que que você resolveu fazer cetogênica? De onde que surgiu esse interesse por esse estilo alimentar? Então, como eu disse, eu já há muitos anos estudando todas essas filosofias e práticas que nos ligam de volta à ancestralidade, e eu conheci o meu divino marido num fórum de dieta paleo, que foi lá o primeiro doutor solto, lá no Facebook, que nem existe mais. E a gente, juntos, trilhando pelo caminho da paleo. E na dieta low carb, há muitos anos, lendo solto e tal e tal. E aí, nisso, só que eu não estava melhorando dos problemas que eu queria melhorar, que eram as questões da inflama das inflamações e dos hormônios. E pesquisando, pesquisando, pesquisando… Eu fui professora de inglês muitos anos, então eu só pesquiso em inglês as coisas e eu comecei, comecei a ver uma onda nos Estados Unidos da dieta cetogênica e eu, meu Deus, o que é isso? Essas promessas todas. E como eu já estava comendo um número de carboidratos muito baixo… Pra mim era muito tranquilo, simplesmente tirar o que? O leite, era basicamente tirar o leite. E eu, tá, dane-se o leite, vamos pra, vamos pra quieto, queto, quito, o que vocês quiserem. E foi isso, quando eu entrei na dieta cetogênica, e eu nem tava pesquisando, meninos, assim, ó, era só, vamos ver qual é, quando a, começaram a acontecer as coisas que começaram a acontecer, eu, opa, o que que é isso, meu Deus? E aí eu comecei a pesquisar e me interessar enormemente por isso, porque eu fiquei boca aberta com o que começou a acontecer na, na minha vida, assim, inicialmente. Foi, é, esse foi o início da jornada. E quais foram os benefícios que essa mudança alimentar trouxe para você? Quais problemas ela melhorou na sua saúde? Bah, gente, bah, bem gaúcha, ó. O que que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi que as inflamações desapareceram. E do absoluto nada, sem nenhum medicamento. Meninos, eu tomava muito anti-inflamatório e antibiótico, porque agora eu tô investigando isso de novo, na... Vocês são homens, não devem dominar esse assunto, mas ou devem, sei lá, nesses, nessa segunda fase do ciclo feminino, que o sistema imunológico quase que para, as bactérias, as inflamações começam a surgir muito forte, da fase lute até a menstruação ali, né? Então da ovulação até a menstruação. E eu tomava muito anti-inflamatório nessa época, e quando eu comecei a entrar em cetose, Simplesmente as inflamações desapareceram de uma hora para outra e a fibromialgia desapareceu, as dores desapareceram e foi isso, assim, a primeira coisa. No segundo, terceiro mês eu comecei a experimentar uma estabilidade mental que até então eu desconhecia porque eu não sou uma pessoa estável, eu admito isso, venho de uma família com incontáveis problemas mentais e eu tive uma vida muito desregrada, né, eu tive uma vida de muita destruição até mais ou menos uns 25, 26 anos, com muitos químicos e fármacos e tal, que aí, até ano passado, prosseguia por ordens médicas, muitos fármacos por ordens médicas. E as coisas começaram, os efeitos começaram a ser muito grandes. A gente vai chegando perto dos 40, que é a hora de pagar a conta, né? Que eu chamo aos 40 anos, tu começa a pagar a conta de tudo que tu fez. E a cetogênica começou a, a, me, libera, a me libertar desse karma, assim, a me libertar dessa conta horrenda que tava de inflamações, problemas de fígado, de pele, dores e falta de energia, tal da fadiga adrenal, que eu estava até escrevendo sobre isso antes da gente entrar aqui, e a fadiga adrenal, fadiga crônica depois, porque querendo ou não, eu ainda estou num pós-parto, né? A minha filha tem um ano e meio, a minha segunda filha, e eu engatei uma filha na outra, então foi nossa... O corpo se desfaz, assim, e com a cetogênica eu podia fazer, é, é o que os meus clientes dizem, eu sou um super-homem, eu sou uma super-mulher, e tu começa a ter muita energia. foi tu, Esses foram os grandes benefícios iniciais da, da cetogênica. Ah, excelente! Essa parte da super-energia, para mim junto com a perda de peso é um dos benefícios que eu não abro mão, que são inegáveis que me faz <risos> querer seguir esse estilo de vida o tempo todo. E assim, pra mim é relativamente fácil seguir a dieta durante, acho que sigo o cetogênico 85% a 90%, 95% do tempo, porque eu costumo comer muito em casa e eu moro sozinho e tal, mas como que é a questão de ajustar? A dieta na vida social ou na vida familiar, você teve que fazer algum tipo de negociação com as pessoas próximas a você ou ajustes? Como que foi isso? Ai, que ótimo gancho! É. Uh, olha, a principal uh, reclamação e justa e empecilho. Para cetogênica realmente é quem tem uma vida social enlouquecedora, sabe, Tá sempre comendo fora, com amigos, e tem aquelas famílias, e a massa do vô, vo... gente, as pessoas veem, Juliana, a massa do meu avô, o que, que eu vou dizer para o meu avô? Tu vai dizer, olha, vamos ser honestos aqui entre nós, a grande dica da vida, eu não me lembro quem passou essa dica, quem passou, muito obrigada. Mas é dizer que tu tá num tratamento de saúde, que tu tem realmente questões de açúcar no sangue, seja lá o que for, e que o teu médico te receitou isso. Então eu espero que a família de vocês aceite isso de uma forma de bom grado, sabe? E até tenha, porque qual é a verdade da cetogênica ali? Sempre vai ter carne na, na, numa num lugar, a não ser que realmente tu frequente um círculo vegano de amigos e tal. Mas, mesmo assim, tu vai ter sempre comidas cetogênicas ali no meio. A questão é como que tu vai uh, segurar essa tentação constante. Então, por isso que eu gosto muito sempre de enfatizar, lembra o slogan do Revolução Quieto é, lá? Entre pelo corpo, mas fique pela mente. Então, a grande verdade é que tu tem que ter muito firme o teu propósito. E se o teu propósito for só emagrecimento, for só... Ah, então eu vou comer aqui uma coisinha, não tenho problema nenhum, porque amanhã eu emagreço de novo. Se tu tem um propósito maior, que é uma estabilidade mental, a cura de uma doença, alguma coisa nesse sentido, filhos, qualidade de vida com os filhos e tal, a coisa fica muito mais tranquila. Isso é o que eu digo para ajudar uh, no propósito. Com relação à minha experiência pessoal, ai, é muito tranquilo. Lembra que eu conheci meu marido num fórum palho? O problema aqui em casa foi quando eu enfrentei lá o problema do colesterol na cetogênica e eu tive que tirar a carne vermelha. Daí, o meu marido, eu digo, vai fazer teus bifes, porque eu não tô mais comendo carne vermelha agora. Então, eu tô comendo só peixes atualmente, um pouco de frango às vezes. E na realidade, com filhos pequenos é muito fácil, porque eles comem o que a mãe manda, né? <risos> Coitadinha das meninas! Mas olha só que bonito, as minhas duas filhas até foi uma, uma ajuda para mim, eu acho que toda mãe tem que cuidar da alimentação dos filhos, e, gente, dieta cetogênica não é passaporte para o torresmo, sabe, Eu uh, para o torresmo industrializado e para manteiga industrializada. A realidade, eu sempre fiz uma cetogênica com palho. sempre foi… O meu norte era mais o alimento que eu planto, a... o sol, a qualidade de vida e redução de carboidratos. Não é para comer um monte de porcaria que não tem carboidrato. Não, nunca foi esse o sentido da, da situação e nem indico isso para ninguém. Então, o que, que eu, as minhas duas filhas, elas têm muitas alergias, porque trouxeram da mãe e do pai. Os dois têm muita alergia aqui em casa. Então as meninas não podem comer feijão, elas não podem comer leite. Eu tenho uma, a minha nenê, ela é alérgica a um monte de frutas. Então não foi difícil não, porque já não fazia parte da família, sabe? E aí agora algumas coisas a gente agrega de alguns feijões diferentes, a lavagem dos grãos, algumas coisas assim, mas sempre muito mais para o lado, digamos assim, uma bela gilda cetogênica, assim, porque é <risos> uma coisa natureba, quieto, é, é essa ligação, ou seja, é muito bom para as crianças. E o que que eu faço com meus filhos? O que todos os pais deviam fazer, gente? Quer comer porcaria? Ai, no, na festa de aniversário, vai lá, come, minha filha, fora de casa. A casa, gente, é um templo sagrado. A gente não pode trazer porcaria para dentro de casa, sabe? E ter esse olhar sagrado, que na ancestralidade era muito assim, das ritualísticas, do amor pelo jardim, pelos horários, pelo quarto tranquilo. Sabe aquela coisa de não brigar dentro do quarto, de fazer da cozinha um espaço sem telas? Todas essas coisas são importantes, então aqui em casa a gente não tem nada, não tem pelisquetes, não tem… e nunca teve, nem fora da, da cetogênica, nem dentro. Foi muito fácil por isso, assim, porque é muito amor pelas coisas que entram aqui. É isso. Nossa, muito legal! E dois comentários que eu tenho dessa sua, dessa sua resposta bem ampla. O primeiro é que eu gostei dessa questão de que você menciona que é algo médico e tal. Outra coisa que eu gosto de falar no meu dia a dia é que é um experimento. Muitas vezes eu faço experimentos, né? eu fiz uma semana ovo vegetariana e low carb, e a outra semana dieta carnívora, e às vezes eu estou treinando e falo, e, se eu, essa semana eu vou comer um pouco mais de carbos no pós-treino e ver o que acontece. Então eu acho que essa também é uma... É uma estratégia que eu adoto que também mitiga muitas perguntas de curioso, às vezes as pessoas estão preocupadas que você mudou sua dieta da noite para o dia e vai morrer e nunca mais vai comer o, o macarrão do avô e tudo. E na verdade não, é só um experimento, Tô testando isso por 10, 15 dias, depois eu vou ver o que acontece, depois eu reavalio. E isso já, essa mentalidade já deixa as pessoas um pouco mais tranquilas. E a segunda é que é muito, muito bacana da, da sua parte, assim, muito sortudo né, da parte das suas filhas já estarem nessa casa que consegue saber que nem todas as frutas são boas o tempo todo, que o glúten não é bom, o leite não necessariamente é bom para todo mundo e por aí vai. Porque em muitas é, residências com visão mais tradicional, digamos assim, da nutrição, a pessoa talvez pensasse, não, mas como que eu não vou dar um pãozinho a criança? Tipo, tudo bem que ela não é nem desconfiar que existe doença celíaca ou alergia a fruta, não sei o que, os grãos integrais, as frutas, essas coisas estão na lista de alimentos considerados saudáveis da maioria das pessoas, então elas não queriam nem pensar em, em reduzir ou eliminar o consumo desses alimentos por parte das crianças. Ai, olha, vou confessar uma, uma historieta breve, muito legal, foi a primeira vez que eu abri os olhos para as frutas, porque eu estava na palio e eu comia muitas frutas. Quando a minha nenê nasceu, meninos, foi a visão do inferno, porque a criança, na hora de desmamar, que eu desmamei ela ali pelos seis meses, porque o meu leite secou. E daí ela entrou na escola e aí comecei a dar fruta para criança e cada fruta a criança vomitava e a pele estourava e a criança, era criança em carne viva, nenenzinho, tu imagina o desespero da mãe. E aí fui numa gastroespecialista em alergias, olha o que a médica me diz. Essa história de fruta aos seis meses é bem coisa de brasileiro, no resto do mundo é tudo vegetal e legume, é só aqui que ficou empurrando fruta para essas suas crianças." E eu, como assim, meu Deus? Eu também não tinha essa visão. É claro que não tinha. E eu vou dizer o seguinte, hoje em dia a minha briga... Porque as meninas estudam, a gente mora num lugar abençoado, que as creches públicas são fantásticas. E elas estudam em creche pública e a alimentação é uma porcaria. Porque é o quê? É farinha com mel, farinha com manteiga, farinha com não sei o quê, é só isso. Então eu entendo o custo de uma alimentação mais elaborada, só que só um pouquinho. Lembra que eu sempre falava da keto de pobre, né? Porque aqui em casa a gente também não esbanja grandes dias, vamos começar só salmão, não, vem capaz. Mas, gente, uma aveia para as crianças, um outro tipo de grão, a diversidade dos alimentos, sabe? o modo de preparo, a sazonalidade das comidas. Vou comer sempre mamão, tá, mas não tá na época do mamão. Vou comer sempre grãos, tá, mas não tá na época dos grãos, de comer grão. O corpo não precisa. Vou, vou morrer de medo do, do, dos carboidratos. Então, mas tem épocas do ano que tu precisa de mais carboidratos, tem épocas do ano que tu precisa de menos. O jejum na, mais na primavera, essas coisas todas a gente tem que entender que isso também formou o ser humano que era nômade e que tinha o respeito às estações e ao corpo e tudo influencia. Então, não dá para ter medo de carboidrato, não dá para ter medo de, enfim, de nada. Eu vejo muito medo de sair de cetose, olha, tá, daqui três dias tu volta, não tem problema. Então, até o ajuste de carboidrato, não estou dormindo, não consigo dormir, aí eu vou lá e dou um mingau cetogênico ou um leite de amêndoas com linhaça, não, eu vou engordar, calma, tu precisa desse carboidrato para relaxar um pouco, então é, é uma relação com o alimento de uma forma meio que médica, meio espiritual, meio uh, natural, que a gente meio que perdeu isso, assim, e que eu gostei muito do que tu falou, de, de ver... Uh, os alimentos com um teste de autoconhecimento e como pílulas também de, de melhorar determinadas situações que você esteja passando. Não, não tem nada definitivo. Posso fazer a cetogênica para sempre? Depende da resposta do teu organismo naquele tempo. Essas leis absolutas, elas não existem para absolutamente nada, assim. é incrível, né, a busca pelo absoluto segue na sociedade, é muito engraçado. Ah, que legal, Eu gostei muito disso tudo que você falou, gostei principalmente dessa parte de não ser tão radical assim, né, a gente poder um dia comer uma coisa que tem um pouco mais de carboidrato, às vezes é necessário. É, nem sempre a dieta aqui está boa para todo mundo no longo prazo, para outras pessoas é. E Ué. principalmente você falando isso, você que realmente tem pr problemas de saúde foram me melhorados pela dieta. E a gente vê muita gente que nem tem tantos problemas assim, que fica muito preocupado em medição de corpos cetônicos ou em, em entrar na cetose, em sair da cetose, pode duas gotas de limão na água em jejum. <risos> e são coisas que não, não mudam muita, muito no grande esquema das coisas. Mas as pessoas parece que têm necessidade de se apegar a algum tipo de pílula mágica para seguirem em frente, né? Gente, vamos entender que a gente está vivendo num mundo em que a gente não tem absolutamente nada de fixo e estável, tá? Eu entendo muito uh, essa perspectiva da a lista de alimentos proibidos, a, o número de calorias, o número de carboidratos e assim quem precise dessa estabilidade para conseguir prosseguir. Mas eu sempre passo essas listas dizendo não, esta não é a verdade absoluta do universo. Se tu quebrar um pouquinho, ai ela, eu me lembro que eu dei uma receita que eu no Natal que ia uma laranja no molho. Ai, meu Deus, eu levei tanta crítica. Só que olha só, a lista de alimentos do Dr. Eric Westman, que eu acho que ele é o principal médico de dieta cetogênica no mundo, tem várias frutas. E aí, como é que fica? Tá lá nos alimentos de vez em quando. É claro! De vez em quando. Alguém falou para limpar a laranjeira? Não! Então, é tudo varia. Tudo varia muito do, da resposta do corpo. E tu sabe que eu vou dizer o seguinte. A medição de corpos cetônicos eu acho ela interessantíssima, mas mais para evitar que as pessoas pirem com corpos cetônicos altíssimos, que acaba tirando elas do eixo mental e gerando excesso de energia, do que por ai, não estou emagrecendo e agora? Não, pelo contrário, porque corpos cetônicos, corpos cetônicos muito elevados, para quem não tem transtornos neurológicos quase que inevitavelmente vai levar a insônia, aceleração, ansiedade e excesso de estresse, que aí te tira de cetose e fica todo mundo louco. Então é, é muito engraçado isso, tudo acaba trabalhando mais para relaxar as pessoas do que para entrar... É só ovo! É só carne! Não! Pelo amor de Deus, gente, vamos dar risada, vamos dar risada, por favor. Não, com certeza e uma coisa que eu fiquei curioso até porque muitas leitoras perguntam para gente é com relação a fazer uma dieta low carb principalmente no caso da cetogênica durante a gestação e durante a lactação e você continuou seguindo essa estratégia alimentar nesses períodos não e tu sabe que eu não faria isso com ninguém, opinião pessoal, tá, é importante sempre dizer um disclaimer aqui, não vem de estudo científico, mas eu acho que nada que não está 100% garantido pela ciência eu faria com grávidas e lactantes, sabe. Então eu segui na palio, eu segui na palio e eu não indicaria cetogênica neste período eu acho que é muita... A gente ainda não tem certeza do que acontece no organismo. É uma visão de mãe, coração de mãe falando, sabe? E como o nenete suga muito nutriente e a gente sabe, né, meninos, que as... Desculpa, meninos, não, vocês são os homens, mas é uma forma carinhosa de falar. A gente sabe que um dos principais problemas da cetogênica é justamente essa perda de minerais que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E numa... Olha, eu que fui mãe, eu sinto que infinitas vezes nessa vida... É incrível a importância de uma alimentação muito controlada e do sono. Eu não correria riscos de insônia nessa época, que é uma das características de uma cetogênica mal formulada, a insônia, e também a deficiência nutricional, que também é uma característica de uma cetogênica mal formulada. Como aqui no Brasil, médicos cetogênicos não estão à disposição de toda a população e vai demorar um tempo, eu não recomendaria para essas mulheres. Eu iria com uma boa palho, o mais orgânico e natureba possível e com uma quantidade mais reduzida de frutas, e deu, assim, mas com um, um, essa abordagem mais natureba do que preocupação com carboidratos. Se for uma mamãe diabética, e sim, tirar as frutas, mas seguir com os legumes e, e, e coisa e tal. Com certeza. Com certeza não é uma fruta que ali, uns legumes um pouco mais ricos em amido, que vão fazer mal para a mulher na gravidez, né? Geralmente, a mulher que acaba consumindo em excesso na gravidez, ganhando peso em excesso, pode até acabar ocorrendo algum tipo de diabetes gestacional. Não é porque ela comeu muita batata ou mandioquinha, é porque comeu refrigerante, doce a cada duas horas, porque tem que comer por dois e fica até aquela frase engraçada que um, que um colega meu gosta de dizer, sim, tem que comer por dois, mas os dois é uma mulher e um bebê e não dois pedreiros. Um... Então, acho que tudo isso acaba entrando na hora de fazer essas escolhas na gravidez. Gostei bastante do seu posicionamento. Adorei os dois pedreiros. Tá, mas ô, oh, vocês são homens, vocês não podem falar, porque tem a questão psicológica por trás, gente. Então assim, ó, para ajudar as mamães, tem que ter um bom marido aí do lado, ajudando a situação, tá? Uma boa vovó, um bom marido. Porque é fogo, gente. Dói pra caramba, pesa. A mulher tem que. Se, hoje em dia tem que seguir trabalhando até o último dia com aquele. Olha, a gente sente como um pedreiro, tá? Aqui dentro, porque é um peso gigantesco aquela criança. Então, eu entendo que às vezes venha, mas como. É, né? Um pouquinho. Não é. Como é eu posso te dizer? Eu acho que quando a gente larga de mão, é uma tênue linha entre eu vou comer um chocolatinho hoje porque eu tô um pouco deprimida e do tipo, olha, já que eu comi o chocolate hoje, dane-se. Então, é mais a perspectiva dessa mãe de cuidado e também não entrar na piração do eu não posso porque eu estou com o né porque gera estresse. E eu acredito, você sabe, não sei se vocês sabem disso, mas a minha base ali não é privar as pessoas e o foco na insulina e sem o foco no cortisol. E uma grávida estressada, não, eu acho que faz... O mal é pior do que o próprio carboidrato. Então, é ter um equilíbrio, ter muita base, muito apoio da família nesse momento e muito descanso e equilíbrio e é, mais nesse sentido. Por isso essa linha Natureba, porque ela te conecta com as coisas e também te relaxa, enquanto cuida da alimentação também. É difícil para as mulheres, sabe? É difícil. <risos> é bem difícil. É, só posso imaginar mesmo, a gente fala essas brincadeiras, igual a gente mencionou agora do pedreiro e tal, mas para dar uma referência, porque senão muitas pessoas acreditam que tem que comer mais, que tem um gasto é, elevado a mais, uma demanda maior por nutrientes mesmo na gravidez, é só para lembrar que esses nutrientes não precisam vir de açúcar, refrigerante, doce e tal, mas é claro que a gente nem consegue imaginar como que é de ter um, <risos> estar gerando uma vida e gestando, então, a gente está aqui mesmo para ouvir a sua, sua posição sobre todos esses assuntos. É, batata doce, batata baroa, beterraba, maravilha! É isso mesmo! É bem o que tu falou! Ô Ju, e agora que a gente já entendeu um pouco da sua história e de como você segue a cetogênica no dia a dia, a gente queria saber da onde que veio a ideia e a motivação de criar um blog sobre esse assunto. Ai, gente, surgiu quando a cetogênica começou a melhorar a questão mental mesmo. Uh, foi. Porque sempre foi a minha grande busca de vida e eu nunca... Sabe um, quando a gente não se sente bom o suficiente para ajudar as pessoas? A crise do especialista, né? Aqui em casa, eu e meu marido, a gente sofre disso. Então, como eu venho desse passado de muita destruição, muita droga, bulimia, anorexia e tal... E sempre foi um sonho meu ajudar pessoas com vícios depressão, compulsão, essas coisas assim, mas eu nunca me sentia digna o suficiente para ajudar. E quando eu descobri a cetogênica e rapidamente as coisas me ajudaram de uma forma muito potente, eu falei, tá, ok, eu posso não ser um bom ser humano, olha a louca, a humildade da criatura que chega a atender para uma patologia, assim. Eu não sou boa o suficiente para ajudar as pessoas, mas a cetogênica é. Foi mais ou menos essa linha de raciocínio, e aí eu não, então eu vou escrever sobre cetogênica. Só que aí eu comecei, ai, olha só, eu também posso ajudar as pessoas junto com isso. E aí nisso eu comecei junto com o site a colocar algumas ideias minhas e agregar, porque o site, vocês vão olhar lá no início, ele é bem mais técnico, então era muita coisa que eu estudava, estudava, estudava e trazia para o site. Hoje em dia, já com um corpo de pessoas ali, vamos colocar algumas dezenas de pessoas com as quais eu trabalhei, eu já começo, e com a minha experiência pessoal, eu já comecei a colocar algumas pitadas minhas, tirar esse véu de falsa humildade, que na realidade é uma baixa autoestima que eu estou trabalhando, e tipo, não, eu também posso agregar algumas visões minhas e trajetórias pessoais e também estudos de outras áreas com relação a isso. Então, o site... É importante salientar, ele é uma coisa orgânica, né? Todo, todo mundo, YouTube, tu começa um canal falando de X, quando tu vê, tu tá em Y, Z junto. Então, o site começa estritamente cetogênica. Hoje em dia, cetogênica é alguma coisa de saúde ancestral, sabedoria ancestral, e sabe-se lá onde que ele vai parar provavelmente agregando cada vez mais conhecimentos ligados a tipo tudo que a gente uh, aprendeu enquanto civilização e humanidade há mais de três mil anos para trás mais ou menos isso que é a minha linha de estudo e a, o foco realmente é ajudar as pessoas a uma palavra que eu uso muito que é aterrar que é o que encontrar esse esse chão, de novo, nesse mundo muito sem sentido. Por que a cetogênica? Porque quando a gente entra nessa alimentação industrializada, cheia de açúcar, cheia de carboidrato ruim, a cetogênica, ela é, eu gosto de dizer que ela é uma martelada nisso. Porque uma coisa é tu ir mudando gradativamente, sentindo os efeitos aos poucos. A cetogênica é uma martelada nisso, não tem muito a ver com low-carb, páreo. Ah, mas eu tô na low-carb, vem me ajudando. Mas a cetogênica é completamente diferente. Então, tu vai, tu entra com aquela martelada na pessoa, opa! Aí a mente centra rapidamente, chega, é muito lindo tu ver o estudo das pessoas na cetogênica. É incrível, uh, quem eu atendo, assim, a pessoa já chega com um PHD em cetogênica e são alguns ajustes e geralmente esse trabalho de equilibrar menos, calma, calma, menos corpos cetônicos, menos ansiedade, menos velocidade, mas com muito conhecimento, é uma sede por conhecimento muito linda. Como eu trabalho com internet há muitos anos e a gente está sempre ali estudando os Google Trends. Tinha algo que, eu, peraí, não está fechando, o Brasil que adora importar ondas norte-americanas, viva a suplementação, viva… A cetogênica estava ali paradinha quietinha. A gente tinha alguns poucos canais no YouTube falando disso de uma forma hum, não tão formal. E aí tinha no Instagram que eu tenho essa raiva com o Insta que fica tudo perdido lá dentro, né? Eu tá cadê o site de dieta cetogênica que a gente tinha incontáveis nos Estados Unidos e não tinha aqui. E como eu trabalho gerenciando múltiplos sites, eu bom, então eu vou fazer o meu site, que é o meu único site que é só meu, que seria esse. Para quê? Para ter essas coisas organizadas para as pessoas, para indexar no Google, para quem procura de uma forma como uma pesquisa mesmo. E aí surgiu o site, com não, não não era e não é ainda um objetivo exclusivo e não será de emagrecimento. Tanto que vocês vão ver que no meu site a indicação de gorduras ela é muito maior do que para quem quer perder 50 quilos no mês, aquela coisa, <risos> a cetogênica de grupos de emagrecimento, né? O meu site tem uma outra diretriz. Então, aí nisso abri o site para ajudar mais as pessoas com bipolaridade, depressão, fadiga, crônica, ou adrenal, ou o que for. E aí eu estou procurando, porque a verdade é difícil fazer um site só sobre cetogênica. Porque ela muda muito de acordo com o que a pessoa está procurando. Para emagrecimento é uma coisa, para bipolaridade é outra, pessoas com problema de fígado vai ser uma coisa, com diabetes é outra. Tanto não tem como ter. Teria que ter vários sites, várias abas para diferentes doenças, assim. Então a gente faz o que a gente pode, sabe? Faz o melhor que pode. Com certeza, Ju. E você mencionou que tem várias variações, né, dependendo do objetivo que se pretende, desde composição corporal até tratamentos de condições neurológicas dentre outras. Que tipos de diferenças principais a gente pode apontar, assim, rapidamente entre essas diversas dietas cetogênicas que a gente vê por aí? Porque talvez, para a maioria das pessoas, sempre ouve falar em a dieta cetogênica. E não tem uma diferenciação entre a terapêutica e a que você, você vê as pessoas seguindo para emagrecimento, por exemplo. Ah, bem legal. Isso é bem importante de falar e eu não vejo muito essa discussão no Brasil ainda. Olha só, a principal principal diferença, para ser mais breve, é as, são as gorduras. Então, quanto de gordura deve-se comer na cetogênica? Ai, 70% deve ser gordura. É, aquelas pessoas tomando xícaras de manteiga... Não, não, se tu quer emagrecer, não é por aí o caminho. E nem se tu não quer emagrecer. As gorduras em excesso, elas são muito mais para um equilíbrio com relação a esses déficits uh, neurológico, cognitivo. Até porque se tu tem uma mente estável e tu fica te atolando de gordura, que é uma fonte de energia, principalmente de cadeia média, os MCTs, né? Tu vai ter muita energia. Por que, que a gente vai ter a dieta do MCT para epilepsia, por exemplo? Justamente para equilibrar o cérebro que tem um cérebro que tem uma deficiência, que tem um, é uma, vamos dizer, uma deficiência neurológica. Se tu não tem uma deficiência neurológica e tu está suplementando com um monte de MCT, o que, que vai acontecer? Tu vai ter um excesso de energia. E daí dá por isso que eu mudei lá minha opinião sobre o Bulletproof Coffee, por exemplo, porque eu tava vendo um monte de gente eu não estou mais dormindo, eu estou enlouquecido aqui, não consigo mais focar. E daí faz que nem eles falam, backfire, né? Vira o oposto daquilo que tu queria. Então, em dietas para emagrecimento, o consumo de gordura ele é basicamente o mesmo da Paleo. Tu só vai tirar carboidrato, porque a verdade da cetose é tirar carboidrato. A cetogênica terapêutica, sim, tu vai colocar mais gorduras, mas mesmo assim, quais gorduras? Geralmente, os MCTs. Tá, mas daí tu tem um problema com gordura saturada. Então. É, é difícil. Ah, é o azeite de oliva, então, para cozinhar, porque tu vai conversar com as pessoas é gordura saturada, gordura saturada, gordura saturada. Muita tranquilidade da gordura saturada. Então, às vezes cozinha com azeite de oliva, às vezes cozinha com manteiga, às vezes com banho, mas daí come menos carne daí, e tu vai jogando para não ser uma, uma martelada de gordura é saturada. Então, em termos gerais, a grande diferença é a quantidade de gordura. Para quem está querendo emagrecer. Nossa, eu corto bastante as gorduras das pessoas, assim. E aí, o que, que acontece? Fica todo mundo frustrado porque o número de corpos cetônicos cai. Ah, mas eu não estou emagrecendo. Não, nada a ver. O número de corpos cetônicos para emagrecer não vai ser. Ah, eu tenho três, tenho dois, estou emagrecendo menos, eu tenho dois. Não, os benefícios mentais e cognitivos e reguladores dos processos, sim. Mas o emagrecimento a gente sabe, 0,5 a 1. A partir disso, é muito bonito tu vê pessoas com bipolaridade, isso a gente sabe, não tem estudo científico, é tudo por relato. E benefícios mentais e cognitivos, os médicos mesmos colocam, a partir de dois, três. Para isso, tu vai ter que suplementar com gordura, não tem o que fazer, só que a gordura engorda e daí tu fica naquela... Faca de dois gumes, então tu acaba fazendo, um, se a pessoa tem diversos problemas, um tratamento de diversas fases, em que tu vai ter a gordura para regulação desses mecanismos, tu vai ter a retirada de gordura para emagrecimento, quais gorduras tu vai usar, tudo isso tem que ser trabalhado. Mas, em termos gerais, para resumir, é isso, que emagrecer é gordura normal. Como se tu... Sem medo, é só não ter medo, é cozinhar sem medo, mas não tem acrescentar gordurinha no café, não tem isso agora se tu tá procurando uma regulação comportamental que eu não gosto muito de patologias mentais porque muitas vezes é só uma questão comportamental mesmo sabe o hormonal alguma coisa assim então um pouco mais de gorduras para dar mais energia alguma coisa assim para te atingir ali corpos cetônicos de um e meio dois agora se tu tem epilepsia e coisas bem mais graves uma bipolaridade Uh, mais grave, aí, por favor, procura teu médico, tem que ser um médico, gente, porque daí tu vai precisar de corpos cetônicos acima de três e, para isso, os pratos têm que ser muito inteligentes, porque, pensa só, é, é, os vegetais, que tu, os carboidratos que tu vai ter que comer são bem reduzidos, tu vai ter que ter suplementação, não tem o que fazer e isso só um médico para te ajudar, tem que ter muita responsabilidade, é isso. Perfeito Ju, é, a gente acredita bem nisso tudo que você falou, também nisso que quando você tem condições mais graves, com certeza ter um médico é super importante, a gente sempre gosta de destacar isso até nos nossos textos, nos nossos podcasts. E Ju, você como mulher poderia dar uma visão um pouco melhor nesse tópico que a gente, que seria a <risos> questão da TPM. Como que fica isso? Porque como que fica isso durante a dieta cetogênica? Porque tem muita mulher que tem uma tendência maior a comer doces, pessoas que não seguem a dieta cetogênica têm uma tendência maior a comer doces durante o período de TPM. E como que fica essa questão durante a dieta cetogênica? Também vem essa vontade maior de doces ou ela dá uma atenuada? Ah, então, é bem interessante essa, essa pergunta, porque não existe uma resposta única. A gente vai ter relato de absolutamente tudo e eu até sugiro para quem quer se divertir e fala inglês, tem um, um grupo no Facebook que eu acompanho, que é muito engraçado, que se chama Women on Keto, Mulheres na Cetogênica, e tu vai ver de absolutamente tudo ali. E as mulheres, elas chamam a TPM nos primeiros meses de quieto. daí que a gente vai ter uma ideia de quanto tempo para adaptar os primeiros meses de cetogênica a Semana do Tubarão, Shark Week, que é o que A TPM piora muito e nunca vou esquecer do relato da moça contando que o marido fecha a porta quando ela está em TPM e ele abre de cantinho, toca chocolates lá para dentro, e frecha e tranca. Porque ela fica louca, completamente louca. E olha, a grande parte dos relatos é que na semana, nos meses iniciais de cetogênica, desregula mais do que regula. Então, quantos meses? Olha, vamos botar, eu gosto muito de brincar que três meses para regular o sistema mais três meses para regular a parte feminina, mais ou menos meio ano, cinco meses, seis meses para que tu possa dizer que tu tá regulada ou não. A questão comportamental provavelmente vai agravar um pouco no início. Qual é a, qual é a dica? É ler a entrevista com a Janaína Coney lá no site, né? no revoluçãoquieto.com. vai ter a entrevista com a Janaína, que é endocrinologista e pode falar muito melhor do que eu. Eu falo em nome das mulheres do grupo. A situação é a seguinte: come mais carboidrato nesses 10 dias anteriores. Não, não é para comer mais. O uh, que, que, que, que se com pão? Não, não é para. Vou comer um pão e depois vou comer carne o dia inteiro. Não, carboidratos no sentido linhaça, chia, nozes, castanha, leite de amêndoa essa, esses carboidratos que são cetogênicos aumentar eles nesses períodos de intensa ansiedade porque o corpo está pedindo isso. Ouça o corpo e faça isso. Há muitos médicos nos Estados Unidos que fazem a cetogênica cíclica para mulheres pregando que nesta fase entre ovulação e TPM não seria possível ficar, sem, uh, ficar em cetose. Mas hum, é questionável, é questionável, pode ser que para algumas mulheres sim, para outras não. Isso aí é, é de se analisar em longo prazo, ao longo desses meses, se não piorou. A situação não melhorou, aliás, é de se pensar numa cetose cíclica sim. Agora, o que, que, o que, que eu diria de coração para as mulheres? Gente, não precisa estar na cetogênica para se curar de todos os males. Por que, que eu digo isso? Porque eu vejo gente parando de menstruar gente piorando, perdendo cabelo, meninos, as pessoas perdendo cabelo e precisa estar na cetogênica, pelo amor de Deus, saia da cetose imediatamente, se não está menstruando e perdendo cabelos, porque é grave deficiência nutricional. Agora, também é importante dizer, não, não estou em grave deficiência nutricional, mas eu tô dando umas piradinhas a mais neste período. Espera um pouco. Ah, eu tô menstruando a mais. Uh, menstruei duas vezes no mês, a hiperfertilidade da Keto, que a gente chama. Tomem cuidado. Ah, eu uso pílula. Tomem cuidado nesse período de adaptação, esses primeiros seis meses, porque a quantidade de relatos de mulheres que tomam a pílula, entra na cetogênica tomando pílula e engravida mesmo assim é significativa, então tomem cuidado, a gente fica muito fértil, então pode menstruar mais de uma vez, pode ficar mais fértil do que a pílula desejaria que tu tivesse, então desregula bastante nesses meses iniciais. Então, ter, ter cautela nesse período, ouvir o corpo e se começar a ter deficiências graves, por favor, parem com a cetogênica e fiquem numa low carb e voltem para a cetogênica nesses 15 dias iniciais do mês, ou não voltem e fiquem numa low carb mais restrita. Os benefícios também vão ser vários, gente. Pelo amor de Deus. É isso que eu tenho para dizer para as mulheres. Perfeito, Ju. Acho que foi... Um, ótimas, foram ótimas colocações, passou aí uma experiência tanto a sua quanto a de outras mulheres que você já teve o relato, e é super bacana porque a gente não, não pode passar esse tipo de experiência, né? A gente tem alguns relatos, mas não temos a experiência e com certeza vai complementar muito porque sempre é uma dúvida bem recorrente né, nas mídias sociais, no e-mail, nos comentários do site. Então, muito obrigado por essa visão. Não, capaz, a única verdade, ó, se eu estivesse respondendo para as leitoras de vocês, eu diria assim, ó. A verdade da TPM nos primeiros seis meses de cetogênica é que ninguém sabe o que vai acontecer. Cada corpo é um corpo. Agora, pode menstruar a mais? Pode não menstruar. Se ficar dois, três. Não, três, quatro meses sem menstruar, já vai para o médico porque não não é bom. Agora não menstruei um mês. Aguarda o próximo. Menstruei mais de uma vez, é normal. Fiquei mais maluquinha do que o normal? É normal. Perdi libido, é normal. Estou subindo pelas paredes. Penso no meu marido 24 horas. Também é normal. E para os homens também. Isso é legal de vocês falarem, meninos, porque isso vocês podem falar e eu não. E tu sabe que os meus clientes os homens, e, e olha, eles ficam com vergonha de falar que na cetogênica é aquela loucura, né, meninos, a vontade de, de ter uma namorada, digamos assim, termos bem bonitos o tempo inteiro, porque a libido fica incontrolável para os homens. Então é um assunto bem interessante colocar também, que eu não tenho respaldo aí para falar. Mas as mulheres também têm isso, ou perde libido ou aumenta a libido, ou seja, mexe muito com o sistema e tudo pode acontecer. Aguardar esses seis meses iniciais para o corpo estabilizar bastante, sabendo que se tiver coisas graves, como perda de cabelo, quebra de unha, insônia, fraqueza muscular, opa, sinal vermelho, sinal amarelo, sinal amarelo, tá? É só isso. Ah, perfeito, Gil. Bastantes colocações, bastantes considerações. Acho que realmente a gente nunca pode parar de ouvir o nosso corpo, né? que ele está dando sinais o tempo todo, e ao mesmo tempo não é para se desesperar com qualquer pequena alteração, além de elas serem normais no dia a dia, terem vários fatores envolvidos, além da mudança dietética, né? uma semana mais estressante, uma noite mal dormida aqui ou ali, também temos que entender que ele, cada vez que você muda alguma coisa de impacto na sua vida, Talvez leve um tempinho para o corpo se ajustar, mas também não é nunca para ignorar ele e ficar é, se empurrando contra a parede quando tiver vários sinais de que está tudo errado, igual você mencionou de cair cabelo, perdeu libido, não menstrua meses. Bom, talvez algo de errado não esteja certo, como se diz por aí. <risos> E chegando aqui na nossa parte final da entrevista, você mencionou vários assuntos interessantes e algumas prioridades que você toma na sua vida, inclusive o controle do cortisol, né? Essa questão do estresse. Que outros hábitos saudáveis, além da alimentação, você adota no seu dia a dia? Ah, então, não é? Bom, eu considero a vida e todo mundo deveria. Isso são verdades universais e ancestrais, assim, que a gente perdeu ao longo desses milhares de anos em que a gente ficou preso à visão e ao paladar. É incrível. A gente se alimenta através dos seis sentidos. Seis eu coloco porque a gente ainda tem o um sentido espiritual, junto que não precisa ser religioso, mas um contato com a natureza, seja o que for. Seis sentidos. Então, o que tu coloca na tua pele, o que tu fala, o que tu ouve, o que tu lê, o toque, quem te toca tudo isso te alimenta da mesma forma. Ai, que coisa mais mística, bagaceira que essa guria está dizendo. Não, isso é incrivelmente poderoso. E se a gente parasse para pensar, na, fizesse uma reflexão um pouco breve sobre como a alimentação ancestral nos modifica a saúde e visse o respeito que esses ancestrais tinham pela alimentação local pela sazonalidade dos alimentos e, principalmente, pelo respeito aos horários do dia. Esse, para mim, olha, com todo respeito à nutrição, mas o sono é a chave de tudo. Me pergunta que horas eu durmo e que horas eu acordo, porque eu deito ali pelas nove, durmo às nove e meia, e acordo entre 5 e meia e seis, sendo que eu não tenho horário né, para trabalhar como boa freelancer, mas eu acordo esse horário para fazer yoga enquanto as meninas estão dormindo e também para ir ali no jardim e ver o nascer do sol, essa coisa toda. Como eu fui uma criança muito urbana, filha de Atari, assim, e eu fui comer um legume pela primeira vez, eu acho que eu tinha 20 anos, assim, e tanto que eu tenho miopia, porque eu fui uma criança criada dentro de apartamento, não tomava sol e é horrível, assim. Essa descoberta dos outros sentidos, gente, eu não sei dizer para vocês qual deles é o mais poderoso, porque eu saio da quieto, entro na quieto, saio de cetogênica, entro em cetogênica, não sei o que, não sei o que. E os outros sentidos, essa alimentação ancestral dos outros sentidos, ela me mantém firme e forte da mesma maneira, mas eu levo aquilo que os cheiros, os aromas, os óleos essenciais que eu uso na minha pele, eu não uso hidratante, eu uso óleo, eu faço massagem para dormir, os cheiros do meu quarto, do, do meu espaço de yoga pisar na terra todos os dias, o que me toca, as pessoas que me tocam, eu só ando com as pessoas que eu amo, me fazem bem, uh, os sons que eu ouço, eu estou cada vez menos ouvindo televisão, rádio, uh, não, trânsito, essa loucurada do cotidiano, me libertando disso tudo cada vez mais, Então, e ouvindo o que os meus professores de cultura ancestral têm a me dizer ao longo desses milhares de anos. Eu estudo as frequências dos sons, uh, nossa, porque não, não tem fim. Se tu começa a estudar e te apaixonar, mas por que que esse tipo de alimentação faz essa transformação no corpo? Por que que acordar cedo e dormir cedo faz essa transformação no corpo? E tu começa, a tá, mas onde é que para isso? Até onde vai tudo isso? É, é, é essa é a minha sede de conhecimento. Tá, mas uh, o que que essa vida ancestral? Qual é o poder dessa vida ancestral? Não tem fim. Não tem fim. E é muito lindo e mágico tu ir. Não é mágico, porque é científico. É só respeitar o corpo humano da maneira pela qual ele, ele, foi, ele se formou ao longo desses anos, milhares de anos todos. Então, tudo nos atinge, tudo nos afeta. O excesso de informação, o excesso de poluição, o excesso de químico, de infinitas formas, não é só o agrotóxico, não é só o produto na caixinha, é a briga com o marido, é a discussão, é falar mal, é, é pensar mal. Todas essas situações têm que ser abordadas e, olha, eu vou dizer para vocês, que quando eu coloco nos meus planos que eu indico para as pessoas, eu coloco exercício de respiração, eu coloco o pé no chão e olha, essas pessoas começam a dormir de novo. <risos> Porque é isso mesmo, gente. Não tem a nutrição, é linda. E ela abarca infinitas coisas na vida, não é só o alimento, né? Essa, essa é a minha mensagem, assim, uh, de alimentação ancestral em todos os sentidos, não só o que entra pela boca. Perfeito, Ju. Caramba, acho que de todos os nossos convidados, você foi a que respondeu de forma mais completa essa de outros hábitos saudáveis que tem na vida, realmente <risos> bastante coisa em todas as áreas, né? praticamente. E um ponto em comum é a questão do sono, né? Acho que a maioria das pessoas que se importam com a saúde acaba percebendo mais cedo ou mais tarde que o sono é realmente muito importante para tudo na vida. E agora, para finalizar, Ju, a gente gostaria que você deixasse as suas mídias sociais onde quem está ouvindo a gente até aqui pode te acompanhar mais, ver seus posts e saber mais sobre você. Ah, eu nem vou indicar as mídias sociais eu vou indicar o site e lá no site a pessoa encontra que grave o site que fica mais fácil que é www.revolucal né porque não tem cedilha nem tio na internet então revolução sem cedilha e sentiu revolução quieto com k.com.br ponto ponto então revolução quieto, ponto com, ponto br ela vai encontrar Uh, me encontrar e encontrar as mídias sociais por lá. Show, Ju, muito obrigado pela presença novamente. A gente adorou contar com, com você aqui, trazendo um pouco da experiência das trincheiras, né? Também a experiência em primeira pessoa desse estilo alimentar e também dos estudos, tudo que você tem pesquisado e implementado na sua vida e ajudado as outras pessoas a implementarem também. Por isso, nosso muito obrigado novamente por ter participado do nosso podcast. Ai, obrigada, meninos, e parabéns pelo trabalho que a gente tinha falado antes. Eu me repito para os leitores e, e público, audiência, o carinho que esses dois tem com o conteúdo, é incrível, gente, porque leva muitas horas para fazer cada coisinha bem feita, diagramada, pensada, sem erros em português, tudo editado, tenho um carinho por, por eles, pela seriedade deles, e aqui, da minha parte, agora vocês ganham uma amiga, antes vocês tinham uma leitora, agora vocês têm uma amiga, sempre que precisarem de uma mão, Estou aqui para vocês e para ajudar no que precisar, tá bom? Pra, e para toda a audiência de vocês também, podem me buscar o que precisarem. Ah, que lindo, muito obrigado. A gente fica super feliz com os elogios e, e com as suas palavras gentis. Obrigadão, viu? Obrigada, um beijo para vocês. Um beijo, Ju. E a gente também queria aproveitar para agradecer a todo mundo que nos escutou até aqui, toda a nossa audiência. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. E se gostou, então você pode seguir a gente lá no SoundCloud, seguir a gente lá no iTunes, pode seguir a gente lá no Spotify. E porque todas as segundas-feiras saem episódios novos como esse. Então, pessoal, muito obrigado. Sigam a gente, sigam a Ju e a gente se fala na segunda-feira que vem. Um forte abraço do, do Senhor, Senhor Tanquinho. Tanquinho.